Opa, e aí galera, beleza? Meu nome é William e tô gravando mais um vídeo aí a respeito do extragel tá galera? Esse gelzinho aqui e é o seguinte, galera, pra quem nunca assistiu nenhum vídeo aí do canal Eu já havia feito um tratamento, né, com o Estragel aí de 5 meses, né, usei 5 frascos desses Cada frasquinho aí dura um mês e tive um aumento aí de 4.5cm no meu pênis, tá galera? Em questão de comprimento, em questão de grossura ali, aumentou cerca de 4cm usando o Estragel, tá galera? Lembrando que o produto não é uma fórmula mágica, tá? É... Ele é um produto que me ajudou, mas foi um tratamento, tá, galera? O Estragel nada mais é que um tratamento. Ele não é nenhuma fórmula mágica que vai aumentar teu pênis, então você vai ter que passar ali diariamente o produto, tá, galera? Vai usar, vai fazer o tratamento certinho e vai ter os seus ganhos. Não adianta passar um dia sim, um dia não, que ele não vai funcionar, tá? E é o seguinte, galera, eu ter que gravar vídeo aqui pro canal. Porque eu vi que a empresa está distribuindo agora a amostra grátis, tá galera? Então, eu comprei essa amostra grátis, tá? Eu já havia feito uso de 5 frascos há um ano atrás, faz bastante tempo. Mas como eu vi que eles estão dando uma amostra grátis e o produto me ajudou mesmo, eu vim deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Até nos comentários, para ajudar a galera que quer testar ou que, é, que não tem muita grana para investir no produto, eu vou deixar aqui na descrição um link com uma amostra grátis aí, um tubinho desses aqui, para vocês usarem, tá, galera? Lembrando que um tubo desses aqui, ele aumentou cerca de 1 um, um cm do meu pênis, 0,8 a 1 um cm, tá, galera? Então não é um aumento muito grande por se tratar de um tratamento, né? É, na época que eu usei, eu não tive nenhuma colateral, porque o produto é natural e ele é liberado pelo Visa, né? Tem o um número da Anvisa aqui atrás, não sei se vocês conseguem enxergar. É, não dá pra ver muito bem. Mas o número da Anvisa tá ali atrás. E ele veio nessa caixinha aqui, ó, galera, amostra grátis. Ó, na, bem discreta a caixinha. Não tem nada aí falando que vai aumentar o teu pênis. E a única coisa que eu paguei da amostra grátis foi o frete, tá, galera? Eu paguei 20 reais E... Chegou certinho, chegou em 5 dias. E eu já vou começar a usar de novo, né? Pra ver se eu vou ter mais algum resultado. Lembrando que eu já usei 5 meses o, o extra gel. E agora eu vou usar mais um gelzinho aí pra ver se eu tenho algum resultado, tá galera? Então só vim aí é, deixar essa amostra grátis pra vocês aí. E é isso aí galera, qualquer coisa eu gravo mais vídeo aí pra vocês é, trazendo mais novidades, tá? Então valeu aí.